do um movimento social. Lutar não é crime. Quem é o comandante da polícia é o senhor Anastasia. E ele não está só reprimindo a nessa galera, não. Ele está reprimindo a periferia há muito tempo. No ya. que a gente está reivindicando aqui vai ser conquistado se nós formos oprimidos pela polícia como fomos ontem. E a polícia que oprime na Avenida é a mesma que mata na favela. Então o que eu quero trazer aqui é o fim da polícia militar e reivindicar em cima disso as, as propostas feitas na primeira conferência sobre segurança pública, realizar a transição da segurança pública para a atividade eminentemente civil. Rever regulamentos e procedimentos disciplinares para acabar com a impunidade dentro da polícia. Garantir livre associação sindical, direito de greve e ligação político-partidária. Criar um código de ética único respeitando a hierarquia, a disciplina e os direitos humanos. Submeter irregularidades profissionais militares à justiça comum. Acabar com justiça militar. Criar e implantar a carreira única para os profissionais de segurança pública desmilitarizada. Com formação acadêmica superior. E a especialização com plano de cabo e salário em nível nacional, efetivando a progressão vertical e horizontal na carreira funcional. Outra polícia. criminalizada a luta, um direito legítimo sendo criminalizado. Segundo, a questão dos mega eventos esportivos, porque isso engloba diversas outras questões. A Copa do Mundo, a Copa das Confederações, é a maneira mais bem acabada que o capitalismo brasileiro se expressa hoje. tá certo? Violentando moradores de rua, removendo comunidades pobres, tirando o dinheiro da saúde, tirando o dinheiro da educação. Que o que traz para gente, para a juventude, os trabalhadores, é só prejuízo. É despeja ocupações urbanas, despeja comunidades indígenas, é elitiza todos os estados. Os estados de futebol, que é para os torcedores para a gente torcer, estão virando verdadeiro shopping. Eu acho que a gente tem que dizer: quanto conta isso? É, estão tirando o nosso direito à educação. eu sou morador da ocupação de Ana Silva e é o seguinte eu queria falar que o passe livre está para a juventude, assim como a moradia está para o povo pobre e acho que essa pauta é muito importante a gente colocar porque os impactos da Copa eles estão se revertendo em despejo famílias, a política de moradia do Márcio Lacerda a está indignado com essa repressão que eu também estava ontem mas um ano, um ano atrás a primeira vez que usou o Caveirão em Belo Horizonte foi para despejar 350 famílias da Deliana Silva. Essa cobardia desses cachorros do governo, a gente chama Polícia Militar, eles fazem com o povo pobre. E foi um massacre que eles fizeram lá com a família, com as famílias, e o Márcio Marcelo não apontou solução nenhuma, deixou no meio da rua. Se a gente não tivesse organizado feito tanta ocupação, a gente estava na rua até hoje. Então isso é muito importante. A e a última coisa, a questão dos meios de comunicação, que a Globo não está aí porque ela caiu do céu, não. É concessão pública. Isso o governo tem que rever, que esses caras falam o que quiser fazem um terrorismo. Que é isso que eles estão fazendo com a população. Terrorismo. Falando que a gente é terrorista. Obrigado. tem que, é que avançar na pauta e propor a revogação da tarifa e dos contratos para os empregiões. E quando tiver tarifa, o sistema vai ser injusto, entendeu? Tem o um, um projeto de lei de iniciativa popular, que o Movimento Pacífico de São Paulo está com ele na rua há três anos já, que propõe a tarifa zero. E o que propor aqui que a gente fizesse esse projeto de lei de iniciativa popular aqui, Isso. Ontem a gente tinha um exército dentro da Universidade Federal. Uma universidade que na época da ditadura abrigou os refugiados políticos. Nós, enquanto sociedade, mais ainda enquanto estudantes vinculados à universidade, não podemos aceitar isso. A minha proposta é que isso entre na nossa pauta e que a partir de amanhã a gente faça um acampamento dentro da universidade federal exigindo, exigindo do reitor que se posicione sobre o que está acontecendo, porque ontem eu tive denúncia de que bombas partiam de lá de dentro em de cima de companheiros nossos. Isso é inadmissível, isso é inadmissível, nós não podemos aceitar. Aqui, tá atacando tá Pedro, tá Pedro. Eu tô eu tô jogando, pedra! Eu tô tocando pedra! Eu falando Espera! tocando Eu falando tranquilamente! Eu vou deixar que eu eu Devagar, todo mundo! Eu quero dar jogo! Vem pra virar, eu quero Tapa, tapa, tem vinagre aí? Já ah, é, já é. <risos> <risos> A gente tá junto com vocês, cara. A gente tá junto com vocês, os vândalos que nos representam aqui não. Eu sou esses caras que quebram tudo. O vândalo foi um que lutou contra o Império Romano. Esse é um vândalo. Junto com o Visigot, o Visigot, é o consenso, irmãos, é consenso, irmãos, a gente irmãos. não quer violência, sabe a gente que é não é um quer briga com história. eles, porque eles, da eles são o eles são lutou da da por outros, por e outros. Esses eram os maderneiros. Ô oh, velho, ô oh, velho, outra, outra época. época! O mundo mudou, meu amigo! O mundo mudou! Você deve, você defende o vandalismo! Vai lá e joga pedra então, cara! Vai lá e joga pedra! Não é assim! A gente já evoluiu pra isso! A gente já evoluiu pra isso! A gente, isso. A gente não precisa disso! Se precisar vai acontecer! forma que eles acabaram com esse movimento, que é colocar o povo contra os manifestantes. A mídia está começando a fazer isso agora. A gente percebeu que ontem, tudo que aconteceu, a mídia hoje noticiou somente quebra-quebra. Então a gente tem que reivindicar e a gente tem também que pegar as nossas imagens contra a violência. Alguns devem ter visto o um vídeo do senhorzinho que foi atendido, que eu publiquei ontem, apareceu na TV, vi, o senhorzinho foi atendido pela polícia, foi, cuidaram dele, mas a mídia não mostrou a hora que ele tomou porrada, que ele tomou bomba de gás Então, a nossa arma contra a desarticulação que eles estão tentando fazer é a gente filmar também a repressão e usar a internet para isso. <risos> Виолетта уста, виолетта уста, виолетта уста, виолетта уста, виолетта уста, виолетта уста, виолетта уста, виолетта уста para além da reivindicação, é que a gente fala, exploda pelo horizonte, região metropolitana, em assembleias, que cada um saia daqui com a responsabilidade de puxar uma assembleia no local onde trabalha, no lugar onde estuda, no trabalho, no bairro, na academia, onde seja, para a gente fazer nesse movimento aqui, um movimento generalizado, que consiga é elevar né, retônica política para a vida dos cidadãos. Né? Nós estamos apartados aí fazer político, está aí nessas esferas, e a gente tem que trazer ele de novo para a gente, para o nosso cotidiano, e isso é feito por assembleias populares em cada bairro, em cada local da cidade. Valeu. Quem quer? Próximo.